Mais um dia de otimismo mundo afora Com a notícia de que o tão esperado acordo comercial entre Estados Unidos e China Finalmente foi concretizado Bom, pelo menos de forma inicial né Portanto, tudo leva a crer que a aplicação das sobretaxas aos produtos chineses pelos Estados Unidos Prevista para entrar em vigor nesse domingo Não deve se concretizar O que ajudou a impulsionar não apenas as bolsas em Wall Street Que voltaram a bater novos recordes hoje Como também a bolsa brasileira com o índice Bovespa renovando mais um recorde histórico Ao superar os 112 mil pontos Já o dólar caiu para baixo dos R$ reais e 10 centavos. Aliás, quem viu o Otário Investe de ontem já sabia que o dólar iria cair, né? Para amanhã, é bom ficar atento ao índice de atividade do Banco Central, que poderá ajudar a dar mais um gás no otimismo brasileiro. Além disso, é bom ficar também de olho nas repercussões do acordo comercial entre Estados Unidos e China.